embora pra que tira lá Afrodita é E Morando na Namorando, namorados. nasceu o menino filho de zeus de tiram Água doce, fonte sagrada de Tebas Água doce, fonte sagrada de Tebas Que batizou, na hora que nasceu O menino filho de Zeus De Tirambó Que batizou, na hora que nasceu O menino filho de Zeus de Ha ha ha ha! Que quiser, oh Zé, só não maltrata o coração dessa mulher Oh Zé, faça tudo o que quiser Oh Zé, só não maltrata o coração dessa mulher Ô oh Zé, quando for lá pra lagoa, não vá cuidar Só o coração dessa mulher Ô Zé, faça tudo o que quiser, ô Zé. Zé. Só não maltrate o coração dessa mulher Só não maltrate o coração dessa mulher Só não maltrate o coração dessa mulher Só Boa noite, minha gente. Bom.